Talvez também seja isso. E a vida vai estar mais fixada, vai estar mais estável. Não vai haver muita coisa nova, nem muita coisa má, mas também nem muita coisa boa. Vai estar como está. Oi, gente. Supremo ser. Que bom vos ver de volta. Feliz Dia da Mulher. Isto é para você. E... Não só do jeito que é agora, mas cada flor tem uma função e algo vai acontecer na sua vida dependendo de qual flor você vai escolher, ok? Vamos começar o vídeo. Então, este é o presente que a gente achou que seria espetacular para vocês. 97% do pessoal que assiste o meu canal é mulher e uma destas flores irá dar uh, mais clarificação na sua vida, ok? Não vai mudar o seu destino, mas vai mostrar o que é que o seu subconsciente está segurando. ok? É isso. Então, escolha qual é a flor que você está mais atraída. Colocar aqui todas as flores juntas. É difícil que eu só tenho dois braços... Então, esta flor é assim, estamos na primavera. Logo, esta flor é a maior que, ela, que temos e normalmente ela não está no final, tem que abrir mais. E esta é uma flor pequenininha. Ok? Pronto, flor branca, flor rosa e flor amarela. Vou deixar você escolher a flor e vou dizer para você o que é que quer dizer a flor que você escolheu. Uma outra coisa é que quando você escolher a flor, eu quero que saiba que muita coisa boa vai acontecer com você, não importa que flor escolher, uh, ao princípio pode ser difícil, mas depois vai, vai melhorar, porque houve uma congestão, houve uma energia bloqueada no final de janeiro e todo o mês de fevereiro, e agora está se abrindo. E eu senti tudo isso este ano, eu e a Pétia, e acho que você está sentindo também. Então vamos lá, se você escolheu a flor branca, vai trazer a energia de cardinal. Cardinal é quando a gente começa algo, como por exemplo a primavera. Então você vai começar algo, mas também vai trazer clarificação na sua vida, porque é a energia branca, e a energia branca também cura, mas também abre portas e faz detox, detoxifica o seu corpo e a sua mente e a sua alma. O que pode ser muito difícil no início, especialmente quando a gente tem algum, alguma congestão dentro de nós e tem que sair fora para que o mal saia para o que vem entra, ok? Ou o velho tem que sair para que a energia nova entre, logo vai trazer clarificação, detox ou curar e é a energia cardinal de começar algo, pode ser começar um projeto. Fazer algo novo que você está excitante de fazer, você quer mesmo fazer esse projeto. Se você escolheu esta flor, a flor amarela, ela é a energia de fixar, de estar, de aceitar, por exemplo você vai aceitar o que quer que seja que esteja vindo com, para, até você, ou você já sabe o que é que é, se calhar. Um, estabilidade, vai trazer estabilidade na sua vida. Agora, o que eu estou a falar é, tem a ver com o seu amor, você e o seu, e o seu parceiro, ou tem a ver com você mesmo, ou aquilo ao redor, o que é que está a acontecer ao redor da sua vida. E vai erguer a sua vida, tal como é gigantesca esta planta, é enorme, vai fazer você erguer, vai você vai conseguir sair dos problemas onde você está, se tiver algum problema, e, e então é isso, então você vai aceitar, ou está aceitando já, e só estou clarificando para você que, o que é que vai acontecer, e vai trazer estabilidade para a sua vida, talvez você não, não esteve estável e agora vai ficar estável, e vai erguer a sua vida, ok? Se calhar, ao aceitar, você consegue se erguer. Se não aceitar, não consegue se erguer. Talvez também seja isso. E a vida vai estar mais fixada, vai estar mais estável. Não vai haver muita coisa nova, nem muita coisa má, mas também nem muita coisa boa. Vai estar como está. Mas pode ser que você possa fazer com que se aceitar o que vem você pode melhorar a sua vida. Agora, a flor rosa. A flor rosa é muito amor na sua vida, ok? amor que está vindo, ou pessoas que querem mostrar o, o seu amor para você, o amor que eles têm para você, ou então pode ser o seu parceiro que vai saber com você finalmente. Um, também tem a ver com intuição, não só amor, mas intuição, porque se for a ver aparece mil pétalas de lótus, isto é flores que está no jardim, no jardim da pétia e depois tem a intuição, sua intuição vai estar mais receptível, você vai conseguir estar receptível a tudo que vai vindo à sua volta, e você vai estar guiado, você vai ser guiado pelos mestres, pelo seu eu superior, Kundalini e Periforme. E a energia à sua volta é mutável, é camaleão, ou seja, você está pronto para deixar o que não serve você mais você quer algo diferente não só algo novo mas diferente ok você não vai começar um projeto você vai terminá-lo talvez você tenha feito projetos que precisa de um, de finalizar e você finalmente vai finalizar ou seja aviso legal né eu não estou alterando o seu destino estou clarificando e e é isso e é isso agora e eu espero que vocês tenham um dia espetacular, um mês muito agradável. E hum, também quero falar com vocês sobre o e-book que eu escrevi, e eu e a Petia, sobre recriar o modelo das chamas gêmeas. Está na descrição embaixo e eles, em breve ele vai sair, gente, e vou mandar para os que se inscreveram com o seu e-mail na descrição embaixo. Claro que após compra, né? tem que comprar. E vai estar pronto dentro de 5 dias, mais ou menos 5 dias. E depois, quando estiver pronto, vou mandar para todos os que meteram o seu e-mail, colocaram o seu e-mail e só depois, após algumas semanas, vou colocar público no canal do YouTube, ok? Na descrição em baixo tem comunidades uh, para chamas gêmeas e outros canais que você possa querer estar interessado ou interessada e fico feliz pela sua presença.